Muitos empresários e donos de negócio têm receios de entrar nas redes sociais com medo das reclamações de usuários, avaliações negativas. Porém, o que muitos não sabem é que se um cliente foi a sua, até a sua empresa, teve uma experiência ruim, e se fez um comentário no Facebook marcando o local da sua empresa, automaticamente a sua página é criada e a, a reclamação vai ficar postada no Facebook. Então o que é interessante? interessante é você estar na rede social, pelo menos, para se defender. Só que existem alguns casos em que as reclamações são tão excessivas que o que compensa fazer é retirar ou ocultar esse box de avaliação que fica no, na página do Facebook. Para ocultar esse box é muito simples, só que muitas pessoas desconhecem que essa opção é, existe. Para fazer isso, você deve entrar na sua página, vá até o menu superior e clique no link configurações. Feito isso, você vai cair no menu geral. É nessa página mesmo que você consegue desabilitar o box de avaliações. Procure por Avaliações, clique em Editar. Pronto, é só marcar a opção Desabilitar Avaliações e salvar alterações. Feito isso, o box da lateral vai sumir. Lembrando que... É, não é possível mais ninguém visualizar suas avaliações. Então, se você tem avaliação positiva, que passe credibilidade para a marca, ela vai sumir, tanto as positivas quanto as negativas. E também os usuários não vão poder deixar novas avaliações. Para chegar nessa decisão extrema, é, eu vou dar alguns exemplos de quando é interessante você tirar esse box lateral de avaliações porque ele é muito positivo para sua empresa caso você tenha comentários é, de usuários que gostaram do seu serviço. O primeiro exemplo para você tirar o box de avaliações é quando você comprou a empresa a empresa já existia e tinha muitas reclamações e você pegou ela do zero para tentar levantar ela. Então o melhor a fazer é tirar essas avaliações porque ela vai acabar te prejudicando muito. No segundo caso, se a sua empresa é antiga, algum colaborador criou uma página para você só que só agora você se atentou para a importância das redes sociais e você verificou que já tem muitas reclamações antigas negativas é interessante você ocultar, porque não tem muito nexo você ir lá e responder uma avaliação negativa de 3 anos atrás. Então, nesse caso, acaba que é interessante você ocultar o box. E no último caso, caso você tenha concorrentes agressivos que, que estão indo na sua página para te avaliar negativo, tentar derrubar o seu negócio, então o melhor que você faz é ir lá e ocultar esse box. Então nesse vídeo é, eu expliquei como ocultar o box lateral de avaliações do Facebook. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.